E hey, hey, hey, aí, Detetive Zeninja, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gente, eu tô aqui com uma triste notícia. Eu tô chocado que o Clube Pinguim Rewired fechou. Felizmente, desligaram ele. A polícia tomou o site. Eles tiveram que dar o site. E eu vou explicar tudo aqui agora. Eu tava. Ansioso para jogar o clube Penguin Wright De volta porque eu tava com o computador do meu irmão Infelizmente gente O clube Penguin Wright tomou Direitos autorais da Disney Um DCMA Basicamente se você entrar no site vai aparecer Essa notícia aqui ó Polícia da cidade de Londres Esse site foi assumido pela operação criativa Polícia Intelectual Propriedade Crime Unite É a unidade de polícia Intelectual de crime de propriedade que foi causada pela Disney, então eles tomaram esse site porque eles são polícia de direitos autorais, então eles derrubaram o site porque viola os direitos autorais da Disney, porque o clube Pinheiro Ride vem crescendo muito, era o primeiro CPPs, estava crescendo bastante, ainda mais com a chegada dos novos servidores espanhol e português, vinha chegar, simplesmente não dá para entrar, quando você entra até no brogue também não dá para acessar. Eu tava ansioso para jogar Clube Pinheel Wide porque vinha finalmente ia chegar servidores brasileiros. Quem não sabe, em 2019, o Passoquito e o um Zanzinho fizeram um protesto que queria um servidor brasileiro no Clube Pinheel Wide. Esse processo aconteceu em 2019, a Sokito fez o vídeo também, usãozinho em um Twitter. Isso depois de três anos a gente conseguiu. O Clube Pinguim não acabou, possível servidor em português, no, em White, processo do dia 23 de 2 de 2019. E a gente tinha conseguido, finalmente, conseguir jogar em português. Porque eu não me atraía muito pelo jogo, porque era em inglês. Não por ser inglês, mas o idioma que você tinha que falar no servidor era inglês. Por quê? Porque eu já tomei um banimento é, muito tempo atrás, lá em 2018. Que, inclusive, o Clube Pinguim Rewind também já foi fechado em 2018, em fevereiro. E o Clube Pinguim Online, quando existia, até comemorou e deixava falar sobre o Clube Pinguim Rewind nos servidores dele. Eu também até fiz um vídeo sobre o fim do Clube Pinguim Rewind em 2018. Foi meu primeiro vídeo a ser gravado. O dia que eu entrei para jogar Clube Pinguim, apareceu o Clube Pinguim Online e já tava acabando. Então eu não entendi muito bem. E o site aparece assim em inglês também, gente. Provavelmente nunca mais o Clube Pinguim Online vai voltar. Talvez ele seja ousado como o New Clube Pinguim. Voltou, né? Depois do Clube Pinguim Online, que é uma continuação, né, gente? Mas com um outro dono, né? E também todo mundo eh, fotografou os momentos finais do Clube Pinguim White. Eu acordei chocado e essa mensagem que apareceu no Discord. O Clube Pinguim White está desligando efetivamente, efetivamente, imediatamente, o perdido completo da Disney. O grupo perdido completo da Disney. Nós temos, voluntariamente, voluntariamente dado controle sobre o website a polícia para eles continuar a investigação deles de direitos autorais na hora que tava chegando servidor em espanhol e português inclusive os servidores em espanhol já tava disponível a jogar e eu queria muito entrar tinha opção que inglês português francês espanhol e acho que é alemão né Deutlande novos servidores de Clube Pinguim White em português e espanhol, versões. Gente, eu não sei traduzir nada, entendeu? Realmente buga. O Clube Pinguim Montanhas, arroba seco montanhas no Twitter, parece com uma, uma página de fã, o fã número 1. Um. Disse assim: uma declaração foi criada ao Clube Pinguim Montanhas pela polícia da cidade de Londres, confirmando que três pessoas foram presas. Em um 12 de abril, por suspeita de distribuir materiais que violam direitos autorais. O site do jogo aparentemente foi tomado pelo Departamento de Polícia de Propriedade Intelectual de Unidade de Crime na Cidade de Londres, da Polícia, que tem jurisdição nacional para crime relacionado a direitos autorais na Grã-Bretanha. Eu achei estranho, né? Tipo assim, Grã-Bretanha. Um comentário adicional foi feito pela equipe. Não posso falar sobre isso, mas sim, é real. Sem compre sem comparações estranhas. Eventualmente falaremos mais sobre isso, mas por enquanto continuamos fazendo as coisas no bastidor. Três pessoas foram presas, inclusive, talvez, o, is... o dono, que se chama Stu, por pinguim montanha permanente, segura e não comprometida. Não está claro como a chave de acesso do Twitter necessária para fazer isso. Super tweet foram acessados, mas eles foram geradas novamente. Eu não entendi muito bem o Twitter do Clube Montanhas, parece, acho que foi eles que colocaram ou não. O comunicado foi divulgado pela equipe afirmando que o site foi entregue à polícia. O Clube Pinguim rio está encerrado imediatamente devido a um... Do pedido completo da Disney. E tem um link do website deles. Eu vou colocar, pra deixar na descrição tudo pra vocês entrarem e ler sobre o Clube Pinguim Montanhas. Eu agradeço pelas informações, foi de grande ajuda. Gente, tô... E o servidor deles, até fechado também, gente. Tô aqui no servidor e só tem isso aqui. Como eu não verifiquei o telefone, não dá pra ver tudo que tem. Mas tinha mais coisa aqui e agora só tem isso. Eu não tô nem acreditando. E eu, eu espero que nada aconteça com o Clube Pinguim Brasil, de verdade. O Clube Pinguim Brasil não, até fecharam a conta do Twitter deles. Porque, gente, o bagulho tá louco. Eu espero que nada aconteça com o Clube Pinguim Brasil, nem O New Clube Pinguim que eles podem também tomar de novo um DCMA, que é direitos autorais. Infelizmente, gente, como foi tomado pela polícia, o Clube Pinguim We White não vai voltar. E eu agradeço de verdade pelo Clube Pinguim We White, Mesmo que eu não tenha entrado muitas vezes, porque não tinha como. Eles estavam fazendo um trabalho incrível no HTML sem precisar baixar nada. Acho que é por isso também que levou a eles fecharem descansem parque Club White. E eles estava iniciando um trabalho incrível no HTML. Tava trazendo jogos, puff, os jogos, tudo pro HTML. E tudo foi por baixo Então é isso gente, o Clube do Brasil tá em manuten... Mano. Manutenção Mano... Mano... e o. Eu o clube e o Clube pinguim está com problemas nos servidores.